Olá, meu nome é Gisele, eu sou fotógrafa e eu gostaria muito de agradecer ao Rogério por toda a ajuda que ele me deu. Eu sentia muita culpa sobre meu passado eh, em relação à minha mãe, nunca tive uma relação muito boa com ela e eu sempre tive essa, essa necessidade de sempre fazer tudo por ela, por ela ser uma pessoa sozinha e eu não não tá muito presente, isso me sentia um pouco culpado, mas é, o Rogério me fez ver a, a vida de outra maneira, né, eu consigo é, perceber que eu posso sim ajudá-la, porém não tão presente, né, deixando ela viver a vida dela é, sem me usar como uma muleta, vamos dizer assim, né, e gostaria de, de agradecer ao Rogério por conta disso eu consigo ver a minha relação com a minha mãe mais leve mais é... É... tá fluindo melhor, né tô conseguindo conversar com ela tô conseguindo ter a minha vida independente da dela sem sentir essa pressão de, de... o tempo todo precisar estar presente né, e fazendo com que ela consiga viver a vida dela também sem se de, sem depender de mim e, e isso me fez ver que eu não preciso ter essa culpa né então todo o trabalho que ele fez me fez enxergar que que eu posso sim continuar minha vida é, não me afastando mas é, sabendo dividir os, os momentos né podendo ter meus sonhos, continuar minha, minha carreira e ela, é, eu estando com ela mais próxima é, de uma outra maneira, né? controlando meus, meus sentimentos em relação a ela. Muito obrigada, Rogério. Eu gostaria muito de, de que todos pudessem. Muito obrigada, Rogério. Eu gostaria muito que todos pudessem ter esse, esse contato com você para poder resolver os seus maiores problemas é, sentimentais, emocionais e se sentir mais leve e em paz, né? Que é o que, que acho que todo mundo busca nesse mundo, né? Eu gostaria muito de, de agradecer você e todo o seu tempo comigo e dizer que as coisas estão caminhando para muito melhor. Muito obrigada!